O início do inverno, no dia 21 de junho, foi marcado por uma ação de vacinação contra a gripe na UFSM. A atividade foi organizada pela Casa do Estudante e pelo Centro de Ciências da Saúde e foi aberta para toda a comunidade acadêmica.